Esta noite gostaria de compartilhar uma poderosa oração que inclui os salmos 91, 23 e 48. Começo desejando que Deus abençoe abundantemente você e toda a sua família. Se você quiser, nos comentários pode incluir o nome de pessoas queridas, para que possamos orar por ela também. Se gostar da oração, deixa seu like. Se inscreva em nosso canal e compartilhe com outras pessoas para que a mensagem de Deus possa alcançar ainda mais corações. Pai Celestial, agradecemos por nos permitir nos aproximar de Ti em oração. Sabemos que a Tua Palavra nos ensina que através da oração podemos alcançar vitórias e superar todas as dificuldades que surgem em nossas vidas. Lembramos da Tua Palavra em Jeremias no capítulo 33, no verso 3, onde tu nos convida a clamar a ti e prometeis, respondeis e mostrar coisas grandiosas e insondáveis, que possamos manter essa confiança em ti, sabendo que sempre houve as nossas orações. Senhor, também lembramos das tuas palavras em Filipenses, no capítulo 4, verso 6 e 7, onde tu nos ensina e não nos preocupamos com nada. Mas em tudo apresentar nossas petições a Ti, em oração e súplica, com ação de graça, e que ao fazermos isso, a Tua paz, que excede é todo o entendimento, guardará os nossos corações, mente em Cristo Jesus, que possamos encontrar a paz em Ti, mesmo nos momentos mais difíceis. Além disso, lembramos do exemplo da fé e a perseverança que foi deixado em Hebreus 11, onde tantos homens e mulheres de Deus alcançaram a vitória, imagináveis através da oração e confiança em Ti. Que possamos seguir esse exemplo e continuar a orar com fé e perseverança. Sabemos que a Tua vontade será feita em nossas vidas. Finalmente pedimos que Tu nos fortaleça através do Teu Espírito Santo, para que possamos orar com fervor e confiança. Sabemos que Tu está conosco em todos os momentos. Que possamos ser vitoriosos através da oração e sempre dar glória e honra ao teu nome. Pedimos isso em nome de Jesus Cristo. Amém. Salmo 91 Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a soma do Onipotente, descansará. Direi do Senhor, ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza e nele confiarei.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 porque conheceu o meu nome. Ele me invocará, e eu responderei. Estarei com ele na angústia. Dela o retirarei ou glorificarei. Fastaluei com longura de dias, e mostrarei a minha salvação. Salmos 23: O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Deitai-me, faz em verdes, pastor. Guia-me,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 Formoso de sítio e alegria de toda a terra é o Monte Sião, sobre o lado do norte, a cidade do grande rei. Deus é conhecido no seu palácio, por um alto refúgio, porque eis que os reis se ajuntaram e eles passaram juntos. Viram e ficaram maravilhados, ficaram assombrados e se apressaram em fugir. Tremor ali os tomou. E dores por mulher de parto. Tu quebrais as náuseas da taça Com o vento oriental. Como ouvimos. Assim vimos na cidade do Senhor dos Exércitos. Na cidade do nosso Deus. Deus a confirmará para sempre. Lembrando. Ó Deus da tua benignidade No meio do teu templo. Segundo o teu nome. Ó Deus. Assim o teu louvor. Até os fins da terra. A tua mão direita está cheia de justiça Alegre-se, ó monte de Sião Alegre-se, as filhas de Judá Por causa do teu juízo Rodeia Sião e cercai Contai as suas torres Marcai bem os seus antimuros Considerai os seus palácios Para que conteis a geração seguinte Porque este Deus é nosso Deus para sempre E ele será nosso guia até a morte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 O Senhor ama as portas de Sião, mais do que todas as habitações de Jacó. Coisas gloriosas se dizem de ti, ó cidade de Deus. Selá. Farei menção de Raab e de Babilônia aqueles que me conhecem, eis que da Filístia, e de Tiro, e da Etiópia, se dirá, e este homem nasceu ali. E de Sião se dirá, e este e aquele homem nasceram ali, e o mesmo Altíssimo a estabelecerá.